A gente está vivendo um momento muito tenebroso no país e esse pacote com as seis medidas enviadas pelo governo federal ao Congresso Nacional é um pacote preocupante. O percentual de gastos com saúde e educação previstos na Constituição é atacado. Há uma medida que quer reduzir o salário dos novos servidores públicos, mudar as regras de ascensão funcional e reduzir as jornadas e vencimentos dos trabalhadores, dos governos e prefeituras, privatizar praticamente todas as empresas públicas brasileiras, congelamento real do reajuste do salário mínimo público por dois anos e redução da jornada e salário dos servidores. Para finalizar, pretende acabar com a estabilidade do servidor público. Então é um governo federal que elege o servidor público como o inimigo número um do país. A estabilidade é um princípio de preservação das políticas públicas fundamental no serviço público brasileiro. Então o que eles querem acabar é com as políticas públicas, porque não acreditam no Estado brasileiro. O servidor tem que trabalhar, o servidor tem que cumprir horário, tem que produzir para a sociedade. Mas acabar com a estabilidade é liquidar o serviço público brasileiro e transformar as instituições públicas em cabide de emprego. Isso me parece óbvio e isso está acima inclusive de questões ideológicas. Para quem defende o Estado mínimo, é fundamental ter um Estado com um certo nível de estabilidade para prestar o serviço à sociedade. Então, o ataque à estabilidade dos servidores públicos é um ataque brutal desse desgoverno Bolsonaro que pode acabar com as políticas públicas no nosso país. O inimigo do país não é o servidor público, não. O inimigo é o desemprego, são as mazelas sociais, são as desigualdades. Essa receita que o Bolsonaro está aplicando agora foi aplicada no Chile. E o Chile está acontecendo hoje uma rebelião do povo trabalhador enfrentando esse tipo de medida. Isso tem impacto no Distrito Federal, onde a gente tem mais de 300 mil pessoas que estão próximas ao serviço público e o impacto é gigantesco. E a gente tem uma preocupação muito grande com esse pacote que o governo federal enviou para o Congresso Nacional. A nossa sorte é que esse é um governo com pouca capacidade de diálogo, articulação política e de efetividade no Congresso Nacional. Mas nós sabemos que existe uma elite econômica. Quando se trata desses temas de desmonte das políticas sociais, essa elite econômica se une. Todos os movimentos sociais brasileiros precisam enfrentar esse pacote proposto pelo governo Bolsonaro.